Mano, olha só! Cheguei pra fazer a coisa que vocês mais gostam, que é gravar vídeo e vocês me assistirem. Mano, esses dias eu fui no mercado e minha mãe pediu pra me comprar uns bagulhos. Só que tipo assim, ela me deu aproximadamente umas duas mil moedas, mano. Eu fui com a mão assim, na hora que eu botei no bolso, eu comecei a andar e parecia um chocalho de carnaval, mano. Fazendo... E, mano, eu tava com muita moeda, e eu odeio andar com moeda, mano. porque eu me perco pra caralho pra contar as moedas. Eu sou sincero, eu sou ruim pra contar moeda, mano. Não me julguem, eu não consigo contar moeda tranquilamente. Eu até admiro quem trabalha no caixa, porque é muito rápido, tem um monte de gente esperando a pessoa contar moeda, contar dinheiro, o meu cérebro não raciocina facilmente assim. E chegando no mercado, eu passei um pouco de vergonha ainda, porque eu dei 4 reais a mais pra mulher. Se fosse 4 reais com duas notas de 2, tudo bem, mas era 4 reais de moeda, então eu dei muita moeda a mais pra ela. E a atendente foi lá, deu risada, falou, não, toma aqui, moça. Ela me devolveu. E, tipo, mano, eu comecei a me tocar. Tipo assim, eu tenho déficit de atenção. E desde sempre eu me perco contando moeda, contando dinheiro. Me perco pra prestar atenção em tudo, mano. E ao mesmo tempo também eu percebi que eu tenho esse problema desde o sexto ano, mano. Que eu não prestava atenção nas aulas de matemática. E hoje eu carrego esse fardo de contar mal, fazer conta mal. Eu sou ruim com números. E esses dias em Altos Momentos Filosóficos, sozinho, eu percebi que eu tenho alergia a matemática. Eu sempre vou mal, mano. Sempre vou mal na prova de matemática. Eu acho que minha nota mais alta foi 6,5 na minha. A vida toda, não é nem zoeira Silêncio pessoal, silêncio, Eu vou entregar as provas Por favor, por favor e Cala a boca aí que o professor vai entregar as notas Caralho, vamos começar Vamos começar Fabrício Magal, 2,5 Tá de tiração né professor Toma no cu Tá melhor, tá melhor Fabrício Magal, 0,5 Fabrício Magal 6, ó, foi melhor, né? Foi melhor. Mas, mano, o prêmio disso que eu carrego é que eu sempre fui o cara mais engraçado na sala de aula. Eu sempre fui o cara das piadas. Eu sempre fui o cara. Desaperidas. Eu sempre fui o cara das brincadeiras sem graça, que ao mesmo tempo é engraçado, entendeu? Eu sou o cara que faz a piada, o professor que tá dando aula, em vez dele ficar puto, ele dá risada das minhas piadas. Ou ele fica muito puto. Ô, pessoal, antes de P e B, sempre vem M na lei gramatical. Ô, Fabrício. Arroz é com S ou com Z? Ô, professor, eu não sei é aqui na escola, mas lá em casa a gente come com feijão. <risos> ah, ah, ah! E tipo assim, eu sou um cara completamente sociável, não só na escola, como também na rua, em qualquer ciclo de amizades que eu tiver... Eu sou aquele cara que eu tô fechadão aqui. Se alguém der a palavra pra mim falar... e fudeu. Aí eu já faço amizade com todo mundo. Tô no mercado, faço amizade com véia, com o novo. só faço amizade com todo mundo. E na minha sala de aula, eu sempre tive amizade com praticamente todo mundo da sala. Tipo, todo mundo. Eu era o cara que era amigo de todo mundo. Os professores chegavam em mim e falavam, tipo... Ô Fabrício, você é a inspiração da sala. Você é o cara que a galera vai olhar. Então, se comporte. Se você se comportar, a sala vai pra frente. Sendo que isso nunca deu certo. Até porque toda vez que eu tava na sala de aula, a sala de aula... Por causa de recuperação, metade da sala. E, mano, eu sempre fui o embaixador dos apelidos. Se eu desse um apelido pra você, você ia ficar até o final do ano com o mesmo apelido ou até mesmo pro resto da vida. Tem um monte de amigo meu que eu dei um apelido há três anos atrás e até hoje a galera, em tudo que é lugar, chama ele assim e conhece ele assim. Desculpa, amigos, mas isso é uma coisa minha, é um apelido carinhoso. Não é aqueles apelidos de bullying, é um apelido carinhoso. E como eu disse lá atrás, mano, eu sempre fui o cara, mano, das brincadeiras, filha da puta, mano. Eu nunca tive limite, eu sempre fui o cara assim... Você pensa num cara estúpido na sala, era eu Eu tinha mania de pegar estojo dos outros e jogar pela janela da sala Mano, se tivesse na hora do lanche caixinha de suco, meu Deus do céu Eu pegava o suco no meio da aula, eu estourava, todo mundo se assustava Eu também tenho a mania que até hoje eu puxo parabéns do nada Se você estiver perto de mim eu tiver bêbado, eu vou puxar parabéns pra você do nada Boa tarde, alunos. Boa tarde, Ei, pessoal, é aniversário do professor, hein, caralho. E o parabéns. Parabéns. parabéns. Ei, pessoal, hoje é meu aniversário, não, por favor. o que, O que? Por favor, pessoal. Colar na prova, mano. Colar na prova eu já colei de todos os jeitos que vocês imaginam. Se quiser, eu faço até um vídeo explicando como colar na prova. Eu sempre fui um aluno que cola muito, até porque eu sempre vi bem em tudo. E eu também sempre fui aquele aluno que eu chegava no professor... O professor, posso ir no banheiro? Eu ia no banheiro e, mano, passeava na escola inteira, trocava ideia com todo mundo Entrava nas outras salas, atrapalhava as aulas das outras salas, mano eu sempre fui assim, mas... E eu também era aquele cara, tá ligado aquele cara que o professor entra na sala E professor, como foi seu final de semana? Aí o professor vai ficar enrolando, falando e eu perguntando Mano, eu já perdi, tipo assim, horas e horas de aula só trocando ideia com o professor e a sala gostava disso E tipo assim, eu briso muito na sala de aula Tipo, tipo assim, muito mesmo O professor tá dando aula, eu tô brisando, tipo, ele olha pra mim e eu tô com aquele olhar fundo Duh. E eu tô nesse olhar fundo E tô pensando em um monte de coisa, mano Meu cérebro é uma loucura, mano E principalmente na aula de biologia, mano Eu atrapalhava muito a aula de biologia Eu tenho dó do professor da professora que me deram aula de biologia Ô, professor, animal menstrua? Sim, animais menstruam é o que chamamos de sil, Fabrício Falei, nossa, o único animal que eu pensei que menstruava eram as mulheres <risos> Ô, professor Se o menino tá numa festa E ele já dentro de uma piscina que tá cheia de menina Todas elas ficam prenhas? Ô, Fabrício, você atrapalha a minha aula por fazer essas perguntas indecentes? já tô por aqui com você. Eu tô por... Ô, professor, o que a célula falou pro barbeiro? <risos> eu me recuso a responder essa pergunta sua. Mitose. <risos> E sem criar que nesses momentos de reflexão minha que eu tava brisando, eu criava umas batalhas na minha mente absurda. Eu imaginava cada coisa que vocês não têm nem noção, mano. Eu conseguia me imaginar dentro do filme do Godzilla. Ou até mesmo o professor de matemática saindo na mão com o meu professor de educação física. Um taca-bola no outro, outro sinal demais. Nossa, eu imaginava cada coisa que vocês não terem nem noção. Eu criava torneio na minha cabeça. Tipo assim, G. Ives contra o Chris Brown. Naldo B contra Netinho de Paula. Quem ganhasse no final ia pegar o Amber Heard e sair na mão. Mas é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deixa seu like se inscreva no canal.